Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lúcio, o nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Guilty Gear Strive nesse canal delicioso, sim rapaz, faz tempo que não trazemos vídeo aqui deste jogo de luta delicioso e hoje é dia porque eles trouxeram aí, anunciaram na verdade, um novo personagem que é o Sin Kisk, sim, ele é filho do Kai Kisk, que é um dos personagens aí Padrão né, que veio com o lançamento do Guilty Gear Strive, nós jogamos bastante com, eles aqui, com ele aqui também nas lives que nós fizemos e tal Então a gente vai conferir esse trailer junto aqui desse personagem, o trailer de anúncio dele E também uma luta dele já assim completinha né, que foi liberada lá na IGN, depois eles fizeram uma transmissão completa Mostrando golpes do personagem, lutas livres ele mesmo ali do pessoal brincando com ele, então...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 Críticas de filme e principalmente análise de jogos pra vocês também Beleza, pessoal? Então vamos lá Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a ver Já estamos aqui com o um vídeo devidamente preparado Nosso querido Sin Kisk, como vocês podem ver A gente vai assistir o videozinho dele aqui E depois a gente passa pro gameplay que eles postaram lá na IGN Inclusive, o link da IGN eu vou deixar aqui embaixo No comentário fixado para vocês conferirem depois na íntegra Porque é um vídeo bem longo, é mais ou menos umas meia hora Eles demonstrando cada golpe do personagem e depois essas lutas assim essas exibições que eu vou mostrar para vocês beleza então vamos lá pessoal Se for, eu me update de próximo personagem senkisuke Caramba, ele tem umas investidas muito loucas nos golpes dele, né? Ele comeu alguma coisa ali que deu boost, parece. A musiquinha, mano, tocando de fundo, que da hora. Caramba, essa investida, essa chegada para trás, né? Que ele deu ali o dashzinho saindo do golpe... Pegou ali aquele overhead do pezinho do pai dele Olha, 24 de novembro Caramba, mano Ele vai ser lançado essa semana já Quinta-feira Que muito louco, velho personagem da hora, hein, povo Da hora, velho Ele tem um esquema de golpes aqui muito legal Algumas investidas aqui também de, uh, Que eu acredito serem ataques especiais dele, né Muito bacanas, ó Ele deu umas espécies de shoryuken ali no meio do caminho Ó, as investidas ali do personagem Pegou ele na investida novamente, emendando o combo Comeu um negócio ali que parece Dado um boost Nossa, esses dashes pra frente dele E o dashzinho pra trás que ele deu ali, poder desviar do golpe também ali Parece ser muito cabuloso Dentro do panteão de golpes do personagem Olha que louco, mano Ele é bem ágil, né, cara? Olha isso, velho Pegou ali, parece que foi um ataque especial, isso? Ah, esse aí com certeza foi Cara, muito foda, hein? O gameplay do personagem parece bem ágil, bem dinâmico mesmo ali. Aquelas investidas pra frente e aquela, aquele dashzinho pra trás que ele faz ali também, saindo do golpe do um personagem, parecem bem interessantes. Agora, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês essa partida de exibição que eles liberaram também na IGN. Pra gente poder conferir um pouco mais do gameplay completo do personagem, eles vão esticar a tela, tá? Let's Rock! Daqui a pouco eles vão esticar. A gente tá vendo o Sina aí enfrentando a Giovanna... Ó, a investida pra frente ali acontecendo Giovanna utilizando ali os seus recursos de overhead, né, vamos dizer assim Olha, ele tem uma mobilidade até... Nossa, é muito boa a mobilidade dele, cara esse... A chegada pra frente, esse golpe ali, ó, cobra uma média distância até mais ou menos Giovana, pressão. Ó, a pressão da Giovanna ali, o cara não tá conseguindo fazer muita coisa Aproveitou muito bem ali o gapzinho pra poder fazer a sua investida Vixe Maria, Roman cancel ali agora, não foi muito oh. efetiva Giovana Giovanna saindo ali do cantão essas bandeiradas que ele dá no cara, mano, que muito doido. Vamos, gente, ampliar essa tela aí. A gente tem que ampliar essa telinha oh, aí, ó. Espera aí, deixa eu só descer minha câmera aqui um pouco. Já que eles não querem deixar a tela ampliada, então deixa aqui mais pra baixo. Oh, não. Ó, oh, oh, boa legal, Deu aquela investida o dash legal. pra frente do Sin E ainda agarrou ali no final, mano Que bela enganada, vamos, hein Ó, uh, okay. oh, melhor de dois <risos> ali Que eles falaram oh, gente, vocês podem fazer melhor de dois, só ampliar a tela Ó, yeah. oh, ampliou Giovanna ali com sua pressão hmm. Fez aquele Shoryuken de bandeirinha do Sin do ali Mas não pegou muito bem Ó, investida, ó Cara, esse investido engana, hein, irmão ele dá, ele dá o dash pra frente, ele tem várias opções ali Ele pode bater, ele pode dar agarrão. Eu não cheguei a prestar atenção é, Se ele, ele tem um, diferentes tipos de golpes Depois desse dash pra frente Tipo, baixo, é. médio, overhead, essas coisas Hum, pegou, hein Vamos ver, botando aquela pressão. Agora o super dele pegou também. Nossa, senhora, vixe, mano. Passo direto. É parecido com o do pai dele, hein? Com do Kai, essa investida para frente que ele deu ali. One to one, one to one, one to one. Um a um, um Cara, eu gostei muito do design do personagem, velho. Eu não conheço tanto da história do Guilty Gear, assim. Eu sabia que o Kai tinha um filho, mas eu não sabia a questão de aparência como é que era e tal. Eu fiquei até surpreso quando ele foi anunciado. Ó, mais uma bandeirada ali, investiu pra frente Foi muito esperta ali a Giovana, Já vai botando a sua pressãozinha ali, defendendo muito bem o Sin Tentou o dash ali com o um agarrão Saiu fora, usou o burst, ele atou, mano Gastou Tentou um overhead ali, a Giovana defendeu super bem hum, Pegou ali no super de novo ai, Nossa, agora pegou completo o negócio Ainda deu uma quebra ali da, da tela no corner, né? poder causar um pouco mais de dano Ó, as bandeiradas, essas bandeiradas cobram a distância boa, hein, mano? Me lembra as espadonas do Liu. Nossa Senhora. Ó, muito bem utilizado ali os pulinhos do Hugo. Mas Giovanna tava esperta ali, mandando um combinho, botando aquela pressão absurda. Nossa, a mobilidade da Giovana é absurda, né, cara? A do Sin é muito legal. Ó, o Roman Cancel ali agora, poder não, não. interromper não, não. ele. E lá vem aquele compasso com o Sin pra poder finalizar. Caramba, mano. Foi super esperto não, não. ali agora o cara, hein? Uma situação complicadíssima, conseguiu reverter ele ainda. Ó, o combate ali da Giovana já quebrou ali o corner pra poder causar um pouco mais de dano Investida ali com seu dashzinho, conseguiu um belo agarrão Ó, Roman Canson ali agora pra poder emendar o combo, vai quebrar o corner da tela Não quebrou, mano, nossa, conseguiu um counter ali em cima Quase quebrou a tela umas três vezes ali, mas não conseguiu, cara Investida da Giovana ali agora também Pô, muito legal o gameplay do SYNN, hein? É o tipo de personagem que eu curto. Ele, cara, ele, ele me lembra oh, muito, em consegui... termos de mobilidade, tá? O próprio Kai, oh, não, não... em termos de mobilidade. O Kai é um personagem bem cadenciado, ágil, <risos> né? Até certo ponto, assim, divertido de jogar. Parece que o sino vai ser da mesma forma. Ali na barra embaixo dele ali, ó. Pra ele poder utilizar os especiais. Tem um desenho da bandeirinha dele ali também, ó. Isso ali eu não entendi muito bem pra que, pra, pra que é utilizado ainda, porque eu tô fazendo react pela primeira vez aqui com vocês. Então, eu não cheguei a estudar ainda os gameplays, poder entender como é que aquilo funciona. Conforme fosse vocês gostarem, a gente traz mais um videozinho falando sobre. Nossa, <risos> Pô, cara, muito legal, hein? Muito da hora, pessoal. E aí, então, digam aí o que vocês acharam do anúncio de Sin Kisk, que é o filho do Kai Kisk, né? Se vocês gostaram, a gente traz mais vídeos aqui pra vocês e tal. A gente, tá, a gente tá até animando de trazer mais lives do jogo aqui no canal. Porque é um jogo muito da hora. Quem acompanhou a época lá que a gente jogava com o Calizera, com o, do Gamerlio Games, né? Com o Colute lá do Universo Paralelo também. Foram partidas muito legais, assim, a gente jogando juntos extremamente divertido. E é um jogo também muito divertido, né, cara? Quando a gente pega pra poder aprender, a gente toma gosto pela coisa. Além de ser muito bonito e tal. E agora eles trazendo mais um personagem aí, poder dar aquela hypada de voltar pro jogo...